Doutora mélia Naomi senhor presidente bom eu gostaria de estar tá aqui nas minhas imagens mas eu quero só registrar a, cap, a carta aberta Brasil mulheres que tem dentro do seu conteúdo as moções contra o espancamento de morte ao é, congolês lá o Moisés do Rio de Janeiro como também nessa carta tem um tópico aos machistas que ofenderam as profissionais é, engenheiras da obra do metrô, como também a agressão política ocorrida é, contra a vereadora Camila Rosa, que foi interrompida pelo presidente de uma forma desrespeitosa e que o Brasil e o mundo inteiro. Né, várias vereadoras já se posicionaram, mas também em relação a esses três tópicos, também todas as manifestações. Nós vimos aqui em São José dos Campos, é, em relação ao metrô, também todos os posicionamentos. Mas eu não vou falar sobre isso, eu quero registrar, né, porque nesse documento da Carta Brasil Mulheres, Bra é, Mulheres é, Brasil Mulheres, é, tem esses três tópicos importantes. Mas eu quero, então, falar do município. Falar do município, quero falar aqui com os vereadores. Esse projeto está na casa, que é o projeto que, vai, que o Felício vai colocar a cobrança da duplicação lá na região do Putim, para o povo pagar. Esse projeto, o prazo de emendas é até quinta-feira, é a obra da duplicação da Rodolfo Castelli que vai custar no entorno de 17 milhões, tá? Pode passar. É... A duplicação é muito importante. Ela vai atender, ela vai atenderá apenas um, um, quilô, é, um, eu não sei falar o número, tá? 1,3 quilômetros da via. É... Na campanha eleitoral, o Felício prometeu que ia duplicar cinco, cinco quilômetros, mas vai fazer um agora, na Rodolfo Castelli. Mas a obra será duplicada é, do, entre a estrada Guido... É, Gui, é, Guido passou... Gente, vocês me desculpem, hoje estou enroscando aqui no português. Guido... É Guido que tem um livro maravilhoso sobre a, a, a Embraer, bem lembrado, o vereador Walter Hayashi, é, e também com a Avenida Vicente Brandão Ferreira. Esse requerimento que está aqui é o requerimento que vai ser votado hoje, o 59-212, porque é o seguinte, é, se a Prefeitura definir quem vai pagar é a Rodolfo Castelli, o valor é um. Se a prefeitura for pagar na área da. vai cobrar da área da abrangência, todo mundo que, que em função da obra, será beneficiado, o valor será outro. Além do que tem, pode fazer valores diferenciados para quem está na avenida e para quem está no entorno. Então, o meu requerimento. Colocando essa, solicitando essa informação para a prefeitura nos colocar qual é a área de abrangência sobre essa cobrança. Pode passar. Bom, aqui é, eu fiz o, o projeto aqui da cobrando a área. Tá. Bom, o prefeito enviou o projeto complementar, contribuição de melhorias para a execução da obra de terraplenagem, drenagem e pavimentação, da duplicação. Em plena crise, é desumano fazer que a população pague a conta de uma obra pública. Esse é o requerimento. Então, solicita a prefeitura as informações. Pode passar. Bom, São José tem orçamento. É, mais de 3 milhões, e tem condições de fazer uma obra sem jogar a conta para os moradores. Aqui é a, é a Fundais, né? acho que todo mundo sabe onde que é essa área, perto ali do Jardim do Lago. Pode passar? Aqui fica uma pergunta. Por que as outras obras custe, custeadas, sem cobrança aos moradores? Diversas obras, polêmicas inclusive e caras, foram pagas pela prefeitura. Pode passar? A ponte estaiada, o entorno, né, o shopping, todo mundo poderia também custear as melhorias. E não foi cobrado para eles. Ninguém, e é, é, ninguém pagou. E mais do que isso, né, o problema do congestionamento não foi resolvido. Da ponte estaiada, pago com dinheiro público. Pode passar. É, e a ponte estaiada ficou em 70 milhões. A linha verde. A Linha Verde é uma obra que está atrasada, que também ia ser entregue em outubro do ano passado, que vai custar 70 milhões, pago com dinheiro público. E ali também, essa obra da Linha Verde poderia ter, inclusive, a cobrança, como foi feita no metrô em São Paulo, tal. mas não está sendo feita, não está sendo cobrada, Mas porque é um bairro diferenciado. Mas, infelizmente, lá no bairro pobre, do, na região... Sudeste, eles querem cobrar. Pode passar a Cambuí. A Cambuí, a Via Cambuí também teve todo o seu projeto e licenciamento realizado pelo Wagner Balieiro, quando ele era secretário de transporte, foi entregue em 2002, 2020, e o custo de 105 milhões também foi todo pago com dinheiro público. Então, aqui, é, eu... Estou colocando aqui, a Câmara Municipal pode corrigir esta injustiça. Tá? É, eu estou fazendo, fiz esse requerimento no dia de hoje, vou fazer um pedido para cada membro das comissões, tanto de justiça e de economia e de planejamento, né, para que a gente discuta essas cobranças, não é justo que em plena crise a Rodolfo Castelli seja cobrado é, dos moradores que estão ali. Então, por isso que eu usei meus 5, 15 minutos para falar dessa obra, de um projeto que nós vamos votar nessa casa. E eu quero que a gente faça um debate com muita transparência, com toda tranquilidade. Porque, como eu já demonstrei, outras obras não foram cobradas e essa, que é de uma região mais simples, está sendo cobrada esse projeto. E somos nós que vamos decidir. Então, portanto, nós temos que começar a discutir esse projeto. Meu prazo de emenda vai acabar quinta-feira, o meu da vereadora Juliana. Mas nós queremos dialogar com todos os vereadores para não colocar nossas emendas lá no arquivo. Então, por isso que eu usei esses minutos para dialogar antes da votação e a implementação do projeto na casa. Obrigada.